E aí, meu filho? Não, não. Beleza? Tô Como legal. é que tá? Olha aí, ó, azeitona aí, ó. Zé Roelinha. Beleza? João, então, eu liguei aqui, mano, pra perguntar um bagulho. Não tipo, é você, eu falei, é preciso não falar não com, é você. Com, com você, mano, sobre um bagulho no grupo. É, eu falei que ia fazer o um sorteio lá, mano, do grupo e eu tô meio. Sem ideia ainda, tipo, do que fazer Eu preciso fazer ainda hoje Mas aí eu parei aqui pra pensar, eu tava conversando com a minha mina E eu falei assim, mano, vou fazer o seguinte Eu vou ligar pro João E falar pra ele que eu não vou fazer sorteio não, mano Eu vou fazer o seguinte, eu escolhi você, mano Pra dar um presente nesse Natal, tá ligado? Então assim, eu vou dar um controle pra você Só que é o seguinte Eu preciso de uma coisa Eu preciso que você me passe o um endereço agora Porque eu já vou anotar aqui E já vou mandar entregar aí, mano é, pô Pera aí, eu vou fazer, eu vou clicar aqui Pra fazer a compra uhum. E aí você me passa aqui que eu vou mandar pra você, beleza? Beleza Então pera aí, calma aí Vou fazer aqui a compra Você sabe o seu CEP aí, o número? Fala aí. Ué, ué. Sabe o seu CEP, o número? Ué, sei Então fala aí pra mim Ai, João. Ceará, né? Isso, aí. Seu sobrenome é João o quê? Qual que é o bairro aí, mano? É com S mesmo, ou Z? Com S. Beleza. Qual que é o nome da rua aí? Aí, ó. Falou? Vai chegar na sua casa aí, beleza? Não vai ter, eu não vou fazer sorteio. Eu falei, mano, eu vou, eu vou. Eu vou. Beleza? Eu quero ver você jogar. Se você for jogar, você me chama. Porque esse é Lazarentes, joga escondido. Beleza? Beleza. Demorou, mano? Então, Feliz Natal pra você, beleza, mano? Tamo junto aí. Valeu, é o seguinte, eu quero que você manda um tchau também Porque eu vou fazer um vídeo, beleza? beleza. Tu vai aparecer, rapaz Valeu, mano, tamo junto, valeu mesmo aí, João pelo, Pela essa força aí, mano Você sempre esteve comigo E ajudando aí bastante, mano Tamo junto aí mesmo, valeu É nóis, beleza, João? E curte aí, mano, bastante esse presente aí, né? Demorou? É nóis, João Valeu, mano Vamos lá, mano Tá, não creio. Vou ligar pra ele, vamos ver se me atende, porque sabe como é que é. E aí, e aí tio? Tá dormindo, rapaz? Não, eu tô assistindo série aqui, pô. Ô louco, mano. Tem um minuto pro, pro, pro pai aí? Muito é nós? Mas tá só, tá só aí, mano? Tá, tá nu, não tá nu? Ah, eu tô só de short. Ah, só de short. Pô, oh, não consigo ver tu, velho, acende a luz aí, cara, é necessário, é um minuto. Calma aí. Ô, da Silva, é isso? deixa eu falar um bagulho, eu tava conversando, eu tava pensando aqui de tarde, eu precisava muito pedir uma opinião sua, em questão algumas coisas lá do grupo, tá ligado? Eu falei assim que eu ia passar sobre o, o sorteio e tal, né, mano, eu sei que eu não quero atrapalhar você também rapidinho, sobre o sorteio, e eu tava um pouco sem ideia, mano, falei, pô, e agora, mano, como é que eu vou fazer, tá ligado? o sorteio aí eu pensei assim o seguinte mano é, eu falei eu vou ligar pro o e vou falar para ele que ele mano eu vou dar eu vou dar um presente de natal para tu eu falei mano eu vou dar um controle para ele em vez de sortear eu vou eu vou selecionar os melhores caras desse grupo tá ligado e vou e vou dar um e vou dar um presente de natal mano aí eu falei pô por que não creio né que tá comigo desde o começo é é cara por que não Liga tudo. Quer um controle de presente de Natal? Quer não, mano. Não, não tem como pedir. É obrigação. Você vai fazer o seguinte: Você vai me passar aqui agora o seu endereço. Que eu vou anotar aqui no celular. E vou já mandar aí já comprar agora. Já pra chegar segunda-feira na sua casa. Hã? É, é o neném, o Zé Ruelinha. Calma aí, Cris. Calma aí. Pera aí, pera aí, calma aí, mano. Que agora eu vou. Pera aí, que eu preciso clicar nessa parada aqui. Tá, mas pera aí, vai me passando algumas coisas que eu vou te pedir aí. Então, vamos lá. É Creyson. Vou colocar Creyson. Não, falta o meu nome direito aí, cara. Qual que é o nome? Fala o nome. c l e y C-L-E-Y. Clay. Yes. Hã? S-S. Hã? Cleyson. Rony. Hã? Clayson do quê? Silvestre. Eita, está longe. Vamos lá, qual que é? Ó, eu vou precisar do CEP Dá uma olhada aí numa conta, é rapidão. Tá, peraí aí. Tá... Assim, pra... tá, beleza. Tá, tá calculando é, aqui. E rapaz, não sei o que aconteceu aqui, velho. Não sei, tá dando alguma coisa aqui falando que o endereço é é muito longe. Tu mora longe demais assim, é? Aí ó, já era, mano. Mandei um presente de natal pra tu, tu falou que nunca ganhou nada de prêmio, aí ó, foi sorteado E eu nem, ó, nem foi combinado, foi sorteado, não foi combinado, rapaz, você acredita? Ô louco, mano, eu mandei mesmo um presente aí, valeu, porque mano, você tá ligando comigo, sempre deu uma força Sempre acompanhou, né mano, então eu falei, velho mandar um presente pra esse caba macho aí até em cima de outro macho. Dá um tchau também aí, mano, porque eu tô fazendo um vídeo, beleza, Crei? É nóis, Crei? tamo junto. Feliz Natal. Hã? Tu vai Tu vai, tu vai, tu vai passar lá, rapaz, sem camiseta, machão. Mas tu vai passar aí Não, eu vou passar seu endereço não, né, rapaz? Você é louco? Vai que. Aí, ó, oh, vai que vai um monte de macho aí na tua casa. Tá <risos> Tamo junto, crei? Valeu mesmo aí, mano. Aí dá tchau, Zé Valinho. Tchau, dá tchau, Zé Valinho. Tchau. Não, cê é louco? Tá doido Flamengo, rapaz? É nós, crei? Tamo junto, mano. Feliz Natal aí para você, mano. É, nós vamos falar depois. É nós, mano. Tamo junto. Bom, mano, crei. Demorou um pouco mais. Porque ele é de outro lugar. Bom, é o seguinte: Quando estou conversando com outro amiguinho meu, ele também me deu uma força perguntar se eu posso ligar. Eu não falo muito com o Mateuzinho, mas o Mateuzinho é muita muito gente boa. Então vamos lá: vamos ligar pro o Mateuzinho e vamos conversar com ele. E aí, Mateuzinho? E aí? Tudo bem, mano? Ô, oh, lembra que você tava me ajudando e tal lá no, no, no grupo? É. Então, cara, eu lembrei, e falei assim, meu, deixa eu. Eu tava pensando em fazer aquele sorteio, mas é que você saiu do grupo, né? Saiu que grupo. Do grupo da família lá? Do canal? Ah, eu saí sem querer. Ah, é porque assim, Mateuzinho, eu, eu não vou mais fazer o sorteio, tá? Eu vou, eu vou dar um controle de presente de Natal pra você, mano. Você quer? Pra jogar no seu Free Fire? Beleza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu preciso saber se seus pais estão aí pra mim poder falar com eles pra mim te mandar. Tem aqui. Pode ser? Opa. Opa! Tudo bem? Boa noite, irmão. Boa noite. Meu nome é Fernando. Eu tenho um canal no YouTube. O seu filho é um inscrito do meu canal. E eu tava fazendo um sorteio. De um controle de celular E assim, eu queria Eu ia fazer um sorteio Ele tava divulgando o meu canal, me ajudando Só que eu resolvi dar um presente Esse controle de presente pra ele, cara De Natal E aí eu queria saber se você pode me ajudar para mim poder comprar e, e enviar pra vocês agora Eu já vou fazer a compra pelo meu celular No Mercado Livre E o correio entrega pra vocês, pode ser? Beleza, então vamos lá Eu vou precisar que você, ó Tá aqui, ó vocês não foram primeiro, tá? Eu já mandei para alguns amigos também. É, vamos lá, deixa eu só continuar aqui rapidinho. Ó, só para você dar uma verificada, tá? Vamos lá. Eu preciso, cara, só assim que você me passa, para mim poder cadastrar aqui, para me mandar pra diretamente para vocês, tá? É, o, ó, aqui eu vou pedir para informar o CEP. Você sabe o CEP de cabeça? Tá, beleza Beleza O nome da rua é... Beleza Deixa eu só dar uma conferida Porque eu vou colocar Você quer que eu coloque o número de contato? Pode ser o seu Porque Pode. se de repente Tá Vamos lá No Rio de Janeiro é o Qual digo é 21, né? Sim. 21, beleza Qual que é o número? Ó meu amigo Tá aqui, ó Vai chegar aí pro seu filho É seu filho, Matheuzinho né? Sim. Beleza Beleza, velho Valeu, agradece ele pela força, ele me deu uma força bem grande, cara, ele ajudou bastante no canal, eu fico muito feliz, é, eu sei que pode parecer estranho alguém dar alguma coisa, mas fique em paz, porque, ah, é, mano, é, eu falei assim, ó eu ia fazer um sorteio, e aí eu pensei, eu falei, cara, eu não vou fazer o um sorteio, eu vou selecionar algumas das pessoas que me ajudaram, e aí eu peguei e falei, putz, eu tava dando uma olhada aqui nos contatos, falei, eu vou, vou chamar o Mateuzinho, então, mano, valeu, Feliz Natal pra vocês aí, tá bom? Agradece o Mateuzinho pela força. Valeu mesmo, tá? Eu vou mandar uma foto porque assim, agora não vai gerar o código de rastreio. Depois eu mando para ele para vocês poder acompanhar. Mas depois eu mando uma foto, provavelmente Sim. chega lá pro dia 10, pelo que tá mostrando aqui, tá bom? Cara, uh -huh. valeu mesmo, tá bom? Valeu, mano. Obrigado, hein? Fala pro Mateuzinho que esse vídeo vai passar lá no canal. Valeu, Beleza? Valeu. valeu, mano. Obrigado, hein? Valeu, cara. Valeu. Vamos lá, agora eu vou tentar falar com o Gu E aí, Gu e? Beleza, mano? Como é que tá? Como é você? Hã? Como é você? Tá de... tá de boa? Bem, graças a Deus, estou Tô bem, mano, graças a Deus eu tô de boa O Gu, eu não sei se... Eu queria te perguntar uma coisa, eu não sei se você chegou a ver Mas lá no grupo eu é. tinha falado que... Tava combinando com umas pessoas e tal. Pra mim fazer um sorteio. Não sei se você hum. viu. Você chegou a ver? Hum. Então, não, mas. Não, acho que não. Não? Ô oh, rapaz, eu tava. Você tá no grupo ainda? Tá? Então, eu combinei com algumas pessoas hum. que eu ia pegar uns números pra participar do sorteio. Eu sorteio eu controle de celular de Android? Hum. Então, aí eu queria pedir uma opinião sua porque se você estava afim de participar, não sei se você joga no celular. Jogo, jogo. Você joga? Jogo. Tá afim de participar do sorteio? Vai, pode ser, pô. Pode? Você é, da, cê, cê é pode. Daqui de é da onde? Você é de que região? Tô de Cagulé. Eu vou para São Paulo agora, no não vou ano aqui. Agora eu vou passear aí. É? Eu, ah, é, é eu vou sair daqui com o mês, hein? Ah, e aí? Normalmente eu vou ficar entre... Realmente vou ficar entre Mauá e. Mauá e. Caralho, velho. Não, mas não é isso, não. Eu não vou entregar pessoalmente. Eu vou. Eu, pra pessoa que ganhar, eu vou mandar pelo correio, Mercado Livre. Entendeu? Então você tá afim de participar? Deixa eu te falar uma coisa. Então, faz assim, ó. Me passa aí uhum. o teu endereço, porque eu vou te dar um controle de Natal. Você sabe seu CEP aí? Você pode, você, você pode receber aí, pode? Posso. Beleza, então eu vou, te, eu vou comprar um e vou te mandar de Natal, pode ser? Beleza, tá bom. Medo, você é nóis. Pera aí, calma aí. Então espera aí que eu vou preencher aqui e aí eu já vou, eu vou mandar pra você, beleza? beleza. Então espera aí, vamos lá. Ó. Eu vou adicionar seu endereço pro correio entregar aí, tá bom? Vamos lá, qual que é o CEP? Aí, Gu, é. alguma coisa tá, tá errada, mano, eu não sei porquê, ó, olha aqui, ó, é. vai chegar aí dia 19, beleza, mais ou menos, 19 e 26, falou? Beleza, beleza valeu, <risos> Fica com um presente de Natal oh, pra gente, você. Beleza? Eu vou te mandar, eu vou te mandar a foto do, daqui. Quando ele mandar o código de rastreio, eu mando para você ficar olhando. Aí senta entra no site do Correio, dá uma verificada. Beleza? Fica com Beleza. presente de Natal. Beleza, Beleza, mano? Valeu aí por você essa força aí. É, ele tá aqui, ó. Aí, né? E é, aí, rapazinho? Feliz pra você, viu? É, mano. É, tá. Tamo junto, gol Valeu. Foi de coração, mano. Manda! Obrigado aí pela força. Demorou? Ó, oh, deixa eu te falar mais uma coisa. Vai pro canal, beleza? Beleza, vou. Beleza, beleza. Tá bom, vai pro canal. Vai ser um vídeo de Natal, hein, mano. Valeu, Gu. Tamo junto, mano. É nóis. Beleza. Valeu. Valeu é nóis. É nóis. Bom, mano, ele ficou muito impressionado. Eu falei, caraca, mano, que da hora, tá ligado? Tipo, mano, é uma coisa que as pessoas não esperam, mano. De você e você... Se surpreende, tá ligado, mano? É, nossa, é mó fita, cara, de bagulho, é, é um bagulho muito louco, tamo junto, Gu, valeu, fiquei muito feliz por você aí, e, mano, é nóis, cara, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. de verdade, vou, daqui a pouco vou tentar falar com mais uma pessoa e tamo junto, mano, até daqui a pouco.